Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo ao canal Upsiltecno mais uma vez aí. E olha que belezinha que chegou pra mim aqui hoje à tarde, né? Lembrando que hoje é dia 29 de dezembro de 2021. Essa belezinha chegou pra mim aqui hoje, né, cara? É, vai fazer 11 dias que eu fiz o pedido da, da cadeira gamer no site. E chegou pra mim hoje aqui. Esse modelo aqui é a X-Fusion é C123, né? É da cor vermelho e preto. Eu pedi nessa cor aí pra poder combinar com o meu setup, né?

Meu mouse, meu computador, meu teclado, minhas paradas. Mas se você quiser de outra cor ou de outro modelo, você pode consultar no site lá o que mais te interessar, o que mais te agradar, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site que eu comprei essa cadeira aqui, que você pode consultar ali a que bem te favorecer, beleza? Então vamos lá. De antemão, queria parabenizar o pessoal da transportadora pelo cuidado com o produto, né? Pode ver que tá bem fechadinho, bem lacradinho. Eu que meti a faca aqui desse lado aqui para poder cortar já a fita

depois que eu tive a ideia de fazer o unboxing da caixa. Então, para mim, ainda é um segredo como que está aqui dentro essa cadeira, beleza? Então, eu peço que você fique nesse vídeo até o final para você acompanhar tanto o unboxing da cadeira, quanto também a montagem dela, tá legal? E por falar em montagem da, da cadeira em si, eu não sei se vem ferramenta dentro da caixa. Então, eu separei algumas ferramentas ali na cadeira para poder auxiliar aqui no processo de montagem. Mas antes, eu peço que você...

Se inscreva no canal aí, deixe seu like nesse vídeo para poder fortalecer o canal, beleza? Se você já é inscrito no canal, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like. E também, possivelmente, um seu comentário aí sobre o vídeo, beleza? Agora eu vou posicionar aqui a câmera no tripé para poder me ajudar aqui na, na montagem da cadeira. E é isso aí, vem comigo. Dois mil anos depois. Isso aqui é uma cartinha de obrigado, né, da, da loja aí, né? Deixa eu falar isso aqui.

Joga isso aqui para lá. É, vamos lá. Aqui tem o manualzinho já da cadeira, onde vem aqui os seus itens sobre os pés da cadeira, o encosto, beleza? Agora é que são elas, né? Que vai vir as peças pra gente montar aqui. Vou conferir com vocês aqui, peça por peça, para ver se realmente tá quebrado, tá danificado. Vamos lá. Aqui é o braço da cadeira. Olha aí, ó. Olha que coisa bonita, cara. Que maneiro, cara. Ó. Gostei, tá? O braço é flexível, né? Até porque a cadeira, ela é...

Ela vai pra frente e pra trás, então o braço é flexível. É, tá aqui os parafusinhos já encaixados. Peça é número 1, um, muito boa. Eu vou usar esse papelão para poder botar as peças em cima, né? Bem mole. É, o outro braço dela, vamos ver. Vamos ver se tá bom também. Aí, tá vendo? Bem sacadinho os negócios, bem envelopadinho. Então, isso é bem interessante, tá? Ó, o articulado da cadeira é muito bom também. O estofado

também tá zero bala muito bom gostei muito bonita cor aqui é o pé da cadeira e eu tirar esse elástico aqui beleza olha que legal ó muito bom hein excelente viu tirar esse aqui também esse aqui esse aqui cara que bacana ó as rodinhas todas intactas funcionando

muito bom. Deixa eu ver se tá rodando bonito mesmo, se tá bom isso aqui. Vamos jogar para lá. Fazer um teste. Ó. Muito bom, hein? Se quebrou, quebrou lá. Deu pro lado agora. Então os pés aí, excelente. Vamos lá aqui ao suporte da cadeira, né? Para você conferir se o pistão tá bom ou não, você pode puxar uma dessas alavancas aqui, ó. Eu acho que é essa aqui.

Ó, viu então, tá funcionando, tá show de bola. E esse, essa, essa, esse manejo aqui é para você é, subir ou descer o encosto da cadeira, né? E esse manejo aqui é para você reclinar o banco para trás e para frente. Então, essa aqui já é, é a base da cadeira. A gente já vai montar ela, é, separar peça por peça primeiro. Aqui, ó, essa peça aqui é o T da cadeira que vai encaixar.

Nessa peça aqui, ó Que vai entrar o encosto da cadeira Beleza? Papelão aí para poder proteger o material, né? Aí, ó, muito bem sacadinho, ó Bastante plástico bolho aqui na mão Isso aqui é o, o encosto da cadeira E os componentes aí, né? Ó, os parafusinhos, as pecinhas Vem tudo aqui dentro, aqui, ó No saquinho, deixa eu abrir aqui pra gente conferir o material Olha que encosto bacana, cara

muito bom, cara. Macio, cara. Olha só isso. Esse aqui é para cervical, né? Para o pescoço. Tem um elástico aqui, ó. Vai pegar aqui na, na ponta da cadeira, na parte de cima, né? Vai colocar ali. Mas aí, cara, ó. X-Fusion, né? X-Fusion. Muito bonito, cara. Material excelente. Muito bom. Vamos lá. É mais uma peça aqui da cadeira. Aí, pessoal. Para minha surpresa veio aqui o, o kitzinho de borrachinhas, né? Da cadeira. A chave Allen também para poder...

Parafusar os parafusos ali na cadeira, para montar a cadeira, né? O jogo de tampinha, para poder tampar os buraquinhos ali dali da cadeira, né? Que veio sobrando e tal. Tá tudo aqui, as chavinhas, tá? Então, isso é muito importante. Então, vamos lá. Agora, essa peça aqui, deixa eu ver o que, que é isso aqui. Ah, essa peça aqui é o assento. Olha só que show, cara. Deixa eu abrir isso aqui. Aqui. Cara, que bacana. Olha só

lindo hein cara caraca que felicidade mano muito feliz cara vai parafusar o braço aqui né lado de cá também muito bacana beleza bota para cá esse assento e aqui eu acredito que seja a parte final que é o encosto da cadeira né tipo um banco concha aí de carro esportivo né muito maneiro cara porra que felicidade isso aqui bicho isso aqui é um sonho cara

que é um sonho viu olha que maneiro aí galera ó coisa mais linda cara olha isso brother que coisa mais linda isso aqui é para lombar né já vem instalado aqui já a parte de trás aí ó cadeira muito bem acabada muito bem detalhada mano ó. você não vê grampo não vê nada mano ó. tudo costuradinho bonitinho peça aqui é de plástico aí que maneiro cara

Aqui vai parafusar o braço também. E é isso, cara. Olha só que bacana. Se você quer uma cadeira aí com ótimo custo-benefício e bonita, essa aqui serve certinho para você. Vou deixar o link do site aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode clicar ali e pode consultar os preços dessa, dessas cadeiras aqui. Tem de cor vermelha e preta? Tem preto e branco? Tem toda preta? Tem preto e verde? Tem preto e amarelo? E aí você decide a cor que você deseja aí, beleza? Mas em questão de preço, cara

sensacional e também questão de qualidade também muito boa você pode perceber aqui ó tá vendo que ela é um pu ela é um é um, um couro sintético muito bom cara ó olha que maneiro estofado muito bom ó aqui aqui em cima acredito eu que essa mofada aqui vai entrar aqui em cima né então ó vai entrar aqui em cima que é para a cervical né então ó

Vai entrar aqui, ó Então, pessoal, vamos à montagem agora Vem comigo Então, pessoal, vamos agora pro processo de montagem da cadeira, beleza? Essa parte aqui, que já é o, a parte da, da base da cadeira A gente vai colocar aqui, ó tá? Mas antes tem umas pecinhas para colocar aqui, beleza? Então, vamos lá

Muito cuidado aí para você não misturar as peças, tá? Porque eu já vi bastante o manual ali, então eu já me entendi um pouquinho com essa questão aqui. Aí, ó. Ela veio com uma, uma chave Allen. É, se não me engano é a 6. sozinha aqui. Eu tenho a mesma chave, que é um pouco maior, só para poder ajudar aqui. Mas eu tenho aqui a parafusadeira. Que eu não sou nem besta, né? Só para poder ficar legal aqui a montagem, né? Bom, segundo o manual aqui...

Tem duas borrachinhas, que é essas borrachinhas aqui. Vai colocar uma borrachinha... A mais macia, a borrachinha macia, você vai colocar aqui embaixo. E aí vai colocar uma arruela, tá? Que é aqui. Beleza. E agora vai botar a borrachinha mais, mais dura, que é essa aqui, ó. São duas borrachinhas. Uma borrachinha mole e uma borrachinha dura. A borrachinha dura vai colocar agora aqui, ó. Aqui em cima. E aí logo em seguida vai colocar

aqui essa peça aqui ó vai entrar ali beleza ó e a arruela que você pegou anteriormente vai colocar aqui e veio essa trava aqui também ó. beleza aí você acabou de colocar aqui as arruelas e as borrachinhas

Agora vem essa travinha aqui, ó, que você vai prender o pé da cadeira, beleza? Você vai colocar ele aqui e vai só empurrar que ele vai fazer um estalo, ó. Ó, já encaixou, beleza? Já encaixou aqui e o pé agora tá, tá preso, tá? Primeira parte da montagem está tá feita. Nós vamos virar aqui essa parte agora. Agora acompanha o processo aí que eu vou adiantar o vídeo só para poder ficar mais rápido aí pra você, beleza? Vamos lá!

Então pessoal, já está aqui a primeira parte da cadeira, beleza? Vamos agora testar se está funcionando aqui o elevador dela, se vai subir ou se vai descer tranquilamente, beleza? Então vamos testar para ver se vai funcionar o elevador aqui, sobe desta cadeira. Muito bom, desceu. Vamos ver, subiu, desceu, subiu. Muito bom.

Colocado aqui, vou puxar agora essa parte aqui para cá. Isso aqui a gente vai afrouxar essa parte aqui, ó. Afrouxa ela toda, coloca essa parte aqui dentro, encaixa ela, beleza, encaixou ela, ok. Ana, você tem aqui um pouquinho de regulagem ainda. Se você quiser muito para baixo ou quiser para cima, você pode regular um pouquinho ela aqui, mas eu te aconselho a botar tudo para baixo

que encostar, encostou, fechou aqui, beleza, fecha, vou testar o encosto dela para ver se está descendo direitinho, vou testar aqui o elevador, desceu, é, desceu, ó. aí ó, show de bola, puxar aqui, Olha, ela vem sozinha, galera, ó,

tem mola aqui, ela vem sozinha, muito maneiro, tá? Agora vamos colocar o braço aqui da cadeira, tá? Pra baixo você trava ela, ela não vai descer mais, tá vendo? Não vai descer mais, beleza? Então agora, vamos colocar o braço.

Então pessoal tá aqui montando a né? olha aí que top, se liga, que maneiro, né? quiser afastar o encosto aqui, a segunda alavanca você puxa para cima e você ó, afasta o corpo, deitou. Se você quiser voltar para frente, é só você, só você afrouxar a tensão aqui das costas que ela vem para frente. Ó, Acabou, e aqui é só você travar ela e voltar a sua atividade que você está fazendo aí.

Então, galera, eu tô muito feliz com a cadeira, essa aqui é, é a X-Fusion é modelo C123 Então, se você gostou desse vídeo, gostou da cadeira e quiser comprar uma também aí Vou deixar para você o link aqui embaixo na descrição, só você clicar aí e ter acesso ao site ali Há várias cores que você é, quiser, que tiver preferência, né, preto e branco, verde e amarelo, verde e preto, amarelo e preto

Aí fica a sua escolha, seu critério aí, beleza? Mas relativamente a preço falando também, tá com preço muito bom em conta. Eu mesmo sou muito chato nessa questão de valores e eu pesquisei bastante antes de comprar essa aqui. E essa aqui me agradou não só pela qualidade da cadeira, mas também pelo valor. De repente pode ser que agrade você também. Se agradar você, fique à vontade, o link tá aqui embaixo. Se gostou do vídeo, dá o um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!